Obrigada. This meeting is being recorded. Logo mais então a gente vai mostrar a plataforma e tirar algumas dúvidas que vocês possam ter na navegação. Então nós estamos aqui para auxiliar vocês, tá bom? É isso, Jaque. É, quem do curso está presente aqui? Quais são os professores do curso que estão presentes? Se puderem, se puderem dar uma palavrinha, umas boas-vindas aos alunos. Professora Mary, sejam bem-vindos todos. Professora Roseli, bem-vindos. Acho que são as duas. Acho que agora... Isso, liberou o vídeo. Bem-vindos, obrigada, Jaque. Oi, pessoal, aqui é a professora Mary, sejam bem-vindos. Ok. Mais alguém, mais alguma professora? Não? Ok. Então, nós vamos dar início, então, à nossa aula de imersão. A nossa aula de imersão é apresentar a plataforma, verificar a navegabilidade dela, se vocês têm alguma dificuldade, né? mostrar como se dá o acesso à, à plataforma. É, semana passada, vocês já receberam o acesso de vocês, né? É, o login, a senha, todo mundo recebeu ou alguém ficou sem receber esse acesso, até porque se não conseguir, se não recebeu esse login, não consegue acessar a plataforma, né? Todo mundo recebeu? Deixa ver aqui o chat. Recebeu? Não recebeu, Danilo? Não. Ok, Danilo não recebeu. O Peterson, se puder, por gentileza, já conferi. O Peterson, que é a nossa TI, aqui ele está dando suporte, então ele já vai conferir isso. Ok. Que bom. Vocês já tiveram acesso, então, à plataforma? Já conseguiram acessar ela, né? Já viram a cara dela como é? Ok, é, Giovanni, acho que você que consegue compartilhar, né, a tela? Eu já aqui não estou conseguindo mais. Ah, não? Só um pouquinho, então, pessoal, a gente só vai dar uma conferida aqui, porque eu não estou conseguindo com compartilhar, mas só um pouquinho, só um minutinho. Só confiram ali o, no chat a, a mensagem do Peterson, que quem teve dificuldade, para mandar o nome completo e e-mail para ele conferir. Tá ok? Mandar o nome completo aonde? No, no chat, chat a... aqui. Ali, do, ali embaixo, onde tem. Ali, é que diz ali bate-papo, na verdade, né? Tá. No bate-papo ali embaixo, só escrever ali. Vocês estão verificando aí o que eu estou compartilhando? Sim, já aqui. Sim. Certo? Ok. Sim. Então, essa é a plataforma Moodle, o lo, local onde está lotada a disciplina, o curso em si, né, do GAP. É, eu, eu... Primeiramente, para vocês conseguirem acessar a, o, onde está a disciplina, o curso em si, na verdade, na plataforma do Moodle, vocês vão aqui em pós-graduação, depois, vocês procuram o curso de vocês. Aqui tem vários cursos de especializações. Vocês procuram o de vocês, que é o GAP. E aqui vocês já vão estar dentro do curso de vocês, né? dentro da plataforma. É, aqui vão estar aparecendo o hall de disciplinas, as quais vocês terão acesso é, né? ao longo do curso. É, se não me engano, por, vocês só têm acesso à introdução eAD que é a primeira disciplina. Né? E a secretaria acadêmica, para... Aqui aparecem algumas outras, outras liberações para mim, mas para vocês são apenas a Secretaria Acadêmica e o primeiro curso que é a Introdução à EAD, ok? Para vocês aparecem isso? Renata, o não é muito extenso, é bem breve a nossa aula de imersão, tá? Tá, joia, obrigada. Desculpa, eu não vi onde é que tu entrou ali, que eu não consegui. A primeira, primeiro clique. Primeiro? Uhum. Tá, vamos voltar lá para... Desculpa, Justi, só um pouquinho. é que eu estava fazendo a pergunta aqui, daí eu não vi. Ah, tá, não, não, mas... não, No Moodle, vocês ainda estão vendo? Tá certo. Né? Aqui, na página ah. inicial, que é Moodle, vocês receberam esse link, Ah, vou até sim, colar Ah, sim, isso ali aí, tá. Uhum. Deixa só já colar ali, para ficar mais fácil. Aqui vocês descem um pouquinho, em pós-graduação, e aqui tem o card do curso de vocês, que vocês devem procurar qual é o curso de vocês, no caso o GAP. Acessa esse card e já vai entrar no, direto na no curso. A princípio, agora, vocês só vão ter acesso à Secretaria Acadêmica e à Introdução IAD, que é a primeira disciplina. O restante serão é, liberados conforme o cronograma. Bom, antes da gente começar a falar sobre a disciplina, né mostrar um curso, eu vou conversar um pouquinho com vocês, bem brevemente, em relação à Secretaria Acadêmica. O que, que seria essa Secretaria Acadêmica? Ah, assim que vocês acessarem, tanto a Secretaria Acadêmica quanto o curso, vai pedir o login de vocês. Vocês receberam que o login e a senha é o RA. Então, a gente faz aqui o acesso. O meu é um acesso diferente, né? mas o de vocês é o RA. E a gente consegue, então, ter acesso ao curso. É, a Secretaria Acadêmica, como eu estava comentando com vocês, é o local onde vocês farão as solicitações. Se vocês precisarem de um atestado de matrícula, se vocês precisarem de um histórico, de algum outro tipo de solicitação, aqui na Secretaria Acadêmica tem os passos como vocês devem conseguir fazer essa solicitação. Todas as solicitações são via protocolo digital. E como vocês fazem para abrir um protocolo digital? Como acessa? Aqui tem tudo. Tem o link direto do protocolo digital para vocês abrirem algum protocolo. Tem um vídeo tutorial explicando passo a passo como vocês conseguem fazer esse, essa solicitação. Também tem um tutorial de, em PDF mostrando também todo o detalhamento. Se Caso vocês precisem em algum momento é, algum tipo de requerimento, algum documento oficial, vocês vêm aqui, verificam como vocês devem fazer e abrir esse protocolo digital, tá? Aqui também, nessa outra aba, tem fale com a coordenação. O que, que seria isso? É o contato de vocês com a coordenação do curso. Então, vocês podem mandar e-mail. Aqui, na verdade, está um e-mail não é esse correto. Depois o pessoal vai corrigir. Mas a gente já vai alterar isso aqui. Que é o e-mail do curso em si. O curso do GAP, então. E aí vocês vão conseguir ter acesso ao, direto com a coordenação. Esse aqui seria a apresentação da Secretaria Acadêmica, né? Só para um local onde vocês têm esse acesso para fazer solicitações. Se vocês clicarem aqui no nome da disciplina, aqui em cima, vocês retornam para aquele hall de disciplinas que eu estava comentando. Na primeira disciplina, que é a introdução, é EAD, é aí sim, precisamente, é a primeira disciplina que vocês têm acesso. Aqui do lado tem algumas informações em relação ao nome da professor. Cargo horária, relato, né? E em si, quando vocês passam o mouse, tem a, as divisões aqui do, da disciplina. Essa parte de navegação dentro da disciplina, o Giovanni vai, vai dar sequência. Mas até então, vocês entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Aqui, ok. Ok. Alessandro, a gente já vai conferir ali o e-mail correto com a coordenação, tá? E a gente já compartilha e já altera ali no, também no mudo. É, Giovanni, se você quiser então dar sequência agora. Tudo bem, Jack. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, pessoal, vocês já conseguem ver a minha tela? Sim. Tá ok. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Como a Jack falou, meu nome é Giovanni, eu sou o responsável pela área da tecnologia, né, da informação, TI, do curso do GAP. Então, vou mostrar um pouquinho da plataforma para vocês, como que ela está estruturada e como que vocês vão fazer a navegação é, pelos conteúdos. Então, todas as disciplinas, elas vão seguir esse mesmo padrão a gente vai mostrar a primeira, que já está liberada para vocês. Bom, então como a Jaque comentou, né, a primeira disciplina vai ser a introdução à EAD. Então, toda disciplina que vocês acessarem, vocês vão ter o que a gente chama de entrada da disciplina, né que é essa página inicial. Então, a partir do momento que você clica lá no módulo você vai abrir essa página. Essa página aqui, geralmente, ela vai ter o nome da disciplina, quem vai ser o professor ou os professores que irão ministrar essa disciplina. Né? A gente colocou aqui também as universidades e instituições parceiras do GAP. Sempre vocês vão ter acesso ao currículo Lattes e a carga horária da disciplina. Então, são essas informações padrões que vocês vão encontrar toda vez que vocês acessarem uma disciplina no Moodle. Após isso, a gente vai ter cards que vão dividir o conteúdo da disciplina. Então, aqui... Nesse caso em específico, da disciplina de introdução à EAD, são três divisões, né, que vocês estão vendo aqui. Três cards. Apresentação, organização da disciplina e desafio caça-tesouro. Esses cards são essas caixas aqui com uma arte e o um nome do card, tá? para vocês entenderem o que é card. Esse número, pessoal, vai variar conforme a disciplina. Então, tem professor que vai organizar a disciplina por apresentação, unidade 1, unidade 2, unidade 3. Assim como, né, tem professores que podem fazer outro tipo de divisão, né. Então, aqui a gente está vendo da professora Elaine, que é a primeira disciplina, que tem apresentação, organização da disciplina de desafio capotesouro. Então, independente, né, de como o professor for dividir essa essa disciplina, o conteúdo dele, vocês vão conseguir ter acesso a essas divisões aqui nessa página inicial em cards é, diagramados, que a gente fala, né, dentro da plataforma. Então, primeiro de tudo, né, claro que vocês vão ter aula com a professora Elaine, né, ela vai explicar mais sobre a questão né, da metodologia que ela vai utilizar dentro da disciplina, então o objetivo aqui mesmo é que eu mostre para vocês apenas os acessos, né, como que vocês vão navegar na plataforma. Então, para vocês acessarem o primeiro conteúdo da disciplina, vocês sempre vão clicar no primeiro card. Então, nesse caso aqui, é a apresentação. Então, vocês vêm com o mouse e clicam ali em cima do card. Aí vocês já vão estar dentro da disciplina. Tá? A forma de navegação com que vocês vão passar as páginas, elas ocorrem todas nessa parte superior aqui que eu estou indicando com o mouse. Então vocês têm um botão voltar que vocês vão voltar para o Moodle, né, caso precise. Aí vocês vão ver o nome da disciplina aqui onde eu estou selecionando, né? Então vai variar conforme a disciplina que vocês estão fazendo e os botões de navegação, eles vão ser vão ficar aqui nessa região, tá? Então, vocês vão ver que as páginas nessa metodologia dessa residência né, vão ser chamadas de slide. Então, da primeira apresentação, a gente tem dois slides. Para vocês percorrerem os slides, vocês vão usar esses botões aqui de navegação, ou vocês podem navegar por esse outro botão. Então, são duas opções. Vocês podem ir avançando né, por esse botão aqui, ou por essa opção aqui nessa combo box, que a gente chama, nessa caixa de seleção. Onde que fica, né, então, o conteúdo? Então, se vocês estão aqui nessa primeira página, que é a página de boas-vindas, no caso dessa disciplina, aqui no slide 1, vocês vão apenas fazer a rolagem da página e ir seguindo a trilha, né, conforme o texto que o professor for apresentando para vocês. Então, é esse texto que vai guiá-los no decorrer aí da plataforma. Né? Então, vocês vão ver que essa plataforma ela tem vários... É, destaques para algumas informações que vocês precisam né, verificar, tomar mais cuidado, né, até alguma, algum destaque no texto do conteúdo do professor. Então vocês vão conseguir identificar, né? Conforme vocês forem fazendo as disciplinas, vocês já vão é, entendendo esses padrões que a gente está utilizando. Então, vou mostrar aqui para vocês algumas páginas que já foram, que já estão né, disponíveis para vocês acessarem. Então, aqui é toda a questão de rolagem. Um item que sempre vai ser utilizado no curso de vocês é alguns recursos, como, por exemplo, fórum, ou é uma entrega de atividade, que é um envio de arquivo, e todos esse, esses tipos de componentes que vocês vão precisar acessar sempre eles vão estar dispostos nessa caixa aqui com um destaque maior, nessa caixa aqui com azul mais escuro. Então, por exemplo, o fórum de tira dúvidas, vocês vão clicar nessa flechinha aqui, clicar sobre a caixa, ele vai abrir uma segunda continuação, né, digamos assim, uma outra parte desse componente de caixa, onde vocês vão ter um link que vocês vão poder acessar o fórum. Então, se eu clico aqui ó, nesse link, vocês vão ser redirecionados para o fórum que o professor cadastrou no Moodle, e aqui vocês podem fazer as interações conforme as instruções do professor. Tá? Então aqui eu só estou mostrando para vocês como que vocês vão acessar esses recursos, né? Mas o que, que vocês vão preencher no fórum, essas coisas assim. O professor, né, na aula lá, síncrona de vocês, com a professora Elaine, ela vai explicar melhor para vocês, tá? Então é assim que funciona, né? Aqui a gente tem um rodapé, né, com os principais logos das instituições que estão envolvidas. Aí eu vou passar aqui, ó, para você, slide 2. Então eu posso passar aqui por esse ícone aqui, e eu tenho a continuação do conteúdo. Então vai funcionar da mesma forma. Vocês vão ir navegando pela plataforma, né, e estudando, seguindo as instruções do professor no texto. E toda vez que tiver, né, alguma outra interação, vai ter uma caixinha aqui que vocês vão precisar abrir. Então aqui foi o exemplo. Nesses né, dois slides de apresentação. Aí eu posso avançar para a próxima unidade. Né? Então, a gente pode acessar aqui é o outro botão, que ele já vai ficar disponível para vocês entenderem qual unidade que vocês vão estar né, estudando. No caso, aqui é a unidade 1. Tá bom? É, pessoal, eu vou passando aqui né, pela plataforma, e daí as dúvidas vocês podem escrevendo no chat lá, daí no final da apresentação eu respondo, já que me ajuda. Ela vai. Coletando ali, que eu vi que alguém levantou a mão. Bom, pessoal, então aqui na unidade 1, vai funcionar da mesma forma. Então, a navegação ela é toda na parte superior, né? Então, você pode pôr os botões ou pôr essa opção aqui da caixa de seleção. Tem a opção de voltar para você voltar para o Moodle, tá? caso você necessite. Né? Para você ver o conteúdo da unidade, você vai rolando a página e aí você vai, né, como eu comentei anteriormente lendo né, o texto e seguindo as instruções que estão contidas pelo professor que escreveu a disciplina. Então aqui, olha pessoal, tem mais um exemplo daquilo que eu falei, daqueles recursos que o professor é, solicita para vocês é, participarem ou responderem. No caso do fórum, né, para ter uma interação, então vai ter essa caixinha aqui, vocês vão clicar para acessar o fórum, ele vai abrir a janela do fórum, e lá vocês fazem a apresentação nesse caso de vocês. Né? Mas lembrando que essas orientações de como vai ser feita a apresentação, é o professor que vai explicar. Mas eu estou mostrando aqui como que vocês vão acessar o fórum. No caso assim de questionário, né? algum é, formulário que vocês têm que responder, alguma entrega de atividade que vocês devem fazer, vai funcionar da mesma forma. Então aqui a gente tem o um questionário, que a professora chamou de questionário de diagnóstico. Então eu vou clicar aqui em acessar o formulário ele vai abrir o link, né? Aqui no caso é o formulário do Google Forms, e vocês vão responder. Tá? Então, lembrem que todos esses recursos eles vão abrindo aqui em abas, não é a aba que você está navegando, em outras abas, até para vocês poderem depois fechar e né, voltar aqui na aba que vocês estavam para não dar confusão. Tá bom? Então, sempre quando vocês acessarem algo na plataforma, que é clicável, seja um fórum, seja um questionário, um link, né? talvez um site que o professor coloque ali de material extra né? para vocês estudarem, ele sempre vai abrir uma nova guia. Então, para vocês não perderem ali aonde é vocês pararam o estudo de vocês. Tá? Então, assim funciona. É o mesmo padrão que se repete durante todas as páginas né? que o professor escreveu durante todas as... Unidades, então por exemplo aqui a gente tem o slide 2, nessas né? Vocês vão ver que às vezes pode ter alguns vídeos, né? Que o próprio professor gravou, né? Então vocês conseguem assistir esse vídeo dentro da plataforma, é só dar o play aqui, né? Igual o íconezinho do YouTube. Então você dá o play e vai começar a rodar. Vocês podem assistir ali, tá? Você pode deixar ele em tela cheia e tudo mais. Pode ter vídeos que o professor indique de materiais extras, né, que não é ele que gravou. Então, também funciona da mesma forma. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo né, de um vídeo que a professora Elaine indicou para vocês, né, sobre o ponto de vista sobre a EAD. Então, Vocês podem assistir aqui na plataforma da mesma forma. Né? Então, tem alguns outros vídeos aqui que ela indica. Né? Então, tudo vocês conseguem ver por aqui. Vou passar aqui para mais uma, um slide, que daí, para vocês verificarem todas as possibilidades né, de acesso que vocês têm na plataforma. Então aqui, ó, nesse, nessa questão, ela vai abordar um desafio para vocês, né? claro que a professora vai explicar melhor, mas só para vocês entenderem que vocês conseguem acessar etapas desses desafios também nessa caixa. Então clicando na etapa 1, vocês vão ser redirecionados, né? para uma explicação do que é a etapa 1, tá? E assim por diante. Na etapa 2, vocês podem acessar direto aqui e vocês vão ir lá para onde né, a professora explica sobre a etapa 2. E a etapa 3 funciona da mesma forma, tá bom? Então vocês podem ver que a navegação é bem simples. Né? Se vocês irem a navegação por aqui, vocês vão encontrar a mesma informação, né? Então... Todos os recursos que ela for utilizar externos, vocês vão clicar aqui e eles vão abrindo uma nova aba, né? Então, no caso aqui que ela trabalha com Padlet também, vocês podem acessar o site aqui, tá? E sempre no final das unidades, a gente tem o que a gente chama de checklist, né? Que são é, as atividades que vocês têm que cumprir durante ali aquela unidade que o professor propõe e é uma forma de vocês controlarem aqui se deu certo ou não, né? Desculpe, se vocês fizeram ou não, né? E também, se deu certo ou não, da mesma forma, né? Então, vocês têm o um link das atividades aqui, ó. Se você colocar o um mouse sobre o título, né? Fórum da apresentação, se vocês clicarem, ele vai abrir uma página, né? Com o Fórum da apresentação novamente. Questionário e diagnóstico. Fórum, tempestade de ideias, pedra, né? Até para facilitar. Então, além de vocês poderem clicar ali no decorrer do texto, vocês também conseguem clicar aqui no checklist final, tá? À medida que vocês forem concluindo as atividades, vocês marcam aqui. Essa página mesmo a gente desenvolveu para vocês terem um controle de vocês mesmo, né? Ela não é de preenchimento obrigatório, mas é só uma maneira de vocês verificarem se vocês estão é, executando as atividades que foram propostas ali em cada parte do conteúdo, tá? Então eu cliquei aqui, ah, eu fiz o fórum de apresentação, beleza. Então eu vou aqui e clico no botão salvar. Então, ele vai salvar o meu checklist, tá? Daí eu posso ir navegando pelas outras páginas, né? Ah, daí no outro dia eu fiz o questionário diagnóstico, né? Então eu posso clicar aqui e repito o mesmo processo, marca a caixinha de seleção que eu já fiz o questionário diagnóstico e clico em salvar, tá? E ele vai salvar também o checklist de vocês, tá, pessoal? Então é basicamente, esses são os elementos que a gente tem aí dispostos. Então, vocês vão ver ali, vocês depois podem navegar com mais calma, né? Durante as outras unidades, ele vai funcionar da mesma forma, né? Então, vai ter é, vídeos que vocês vão poder assistir na plataforma, vão ter atividades que vocês poder, vão poder acessar ali naquelas caixas em azul mais escuro, que vocês vão ser direcionados para o link, onde vocês vão ter que postar a atividade ou vão ter que postar um comentário no fórum, enfim. E ou, às vezes, é um site também, então vai funcionar da mesma forma. Daí, sempre no finalzinho de cada unidade, vocês vão ter o checklist lá que vocês podem ir marcando para controle pessoal de vocês, não é né, de preenchimento obrigatório, então eu retomo essa informação para vocês entenderem. Que vocês marcam ali o que vocês já fizeram e clicam em salvar, né? Para vocês, às vezes, vão fazer a rotina de estudo de vocês dividida em vários dias, né? Então, vai facilitar aí, Tá bom? Já aqui. eu não sei se a gente tem dúvidas, eu vou tomar uma água aqui. Com licença. Uhum. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário. Só lembrando que aspectos, informações né, da, é, sobre o curso em si, matriz, avaliação, forma de avaliação, cronogramas isso tudo a gente vai conversar amanhã, na aula inaugural. A gente não, né? O pessoal que estiver lá, eles vão, os coordenadores, enfim, os professores estarão presentes e sanarão essas dúvidas mais específicas em relação ao curso em si, né, na, na, na sequência do curso. Em relação a essa parte introdutória aqui, a navegação, teve alguma dúvida ou ficou claro? Quem não teve acesso, conseguiu acesso? Eu sei que alguns estavam sem acesso. Ok, tudo certo. Tudo certo, Ok. Eu não, acho que alguém tinha levantado a mão, não sei se quer falar agora. Que Eu vi ele durante a programa. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Ou quiser mandar também a mensagem no chat, não tem problema, a gente uhum. já lê aqui. E aí o legal que é agora certo. que vocês têm acesso, né, vocês podem ir navegando ali, né, até iniciar o... Você tem a primeira aula com o professor Elaine, né, e aí vocês também já vão pegando o jeito da plataforma, né, então, por isso que eu falei, é um padrão, né, é um primeiro ali, vocês vão ter que se acostumar ainda com a navegação, mas a partir do momento, eu acho que é bem simples, né, bem tranquilo para todo mundo, eu acho que a partir, né, da, das próximas disciplinas aí vocês já vão ficar bem práticos em como que funciona. Vocês na plataforma. Uhum. Isso mesmo, é bem fácil. Vocês viram que é bem fácil a navegação ali. Ok, tudo certo, né? Deixa eu só ver aqui que a professora está comentando. Vocês viram que eu mandei ali no chat o link do, da página do curso. Uh, não sei se vai, acho que se tem que copiar e colar no navegador. Não, não funciona. O link direto não dá, mas você copia e cola ali no, no, no navegador. Ali tem informações pertinentes ao curso, né? Tem informações ali já, tem alguns editais, enfim. Tem algumas informações do curso, né? O objetivo, enfim. Se vocês quiserem, então dar uma conferida, e eu também enviei ali o, o e-mail correto. Depois a gente vai alterar ali na plataforma também, mas o e-mail correto é gapunicentro.gmail.com. Esse é o e-mail do curso, tá? Creio que seja isso, então. Agradeço a todos vocês. Amanhã tem aula inaugural, né? Ou seja, receber possivelmente as informações. E é isso, então, muito obrigada. Um abraço, pessoal. Até mais. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, tchau, tchau, Um abraço, tchau, tchau. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, tchau tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Oi. Viu, tem um, uh, esse negócio do Rafael ali, foi resolvido, que parece ali em cima? Sim. Tá. Peterson, cadê? O Peterson, tá na sala? Tá. Ele estava resolvendo. Tá, foi tudo, tudo bem, então? Uhum, tudo certo. Então, tá. Você viu que foi acrescentado mais um novo espaço. lá mas esse é com os professores, né? Dentro da, Damares, secretaria, amanhã... sede da secretaria Acadêmica tem uma aba chamada Quadro de Avisos, que você está me perguntando onde. Uhum. Tá, viu a... Damares, é, amanhã vai você... ser falado sobre isso, tá? Sobre as aulas, no que serão baseadas. Você levantou a mão? Acho que ela saiu.